E aí, gente, todos muito bem-vindos É o Igor Danari, cara, hoje eu tô aqui, mano Como todo bom youtuber de Clash Royale Pra abrir o baúzinho da estratégia Só que dessa vez, a estratégia, o baúzinho da estratégia É outro, e nós estamos falando, mano Do baúzinho da guerra de clãs, e eu já tava Ansioso demais pra abrir esse baú, sendo que Só foi uma semaninha, mano, de guerra E foram, acho que apenas três guerras que a gente conseguiu Fazer pra conseguir liberar, aí. não Conseguimos nem pegar a outra liga, né A próxima liga, que se eu não me engano era a prata Não conseguimos, mas assim, eu acho que vai vir Algumas casas legais ali, né, e eu tô Bem ansioso pra ver como que vai ser o decorrer De cada temporada, enfim, cada baú que a gente for Acabar pegando aqui dentro do jogo O baúzinho de hoje, acredito que não vai vir Muita coisa, porque é o baú da primeira liga Do jogo, né, tipo, é como se fosse, sei lá O baú da desafiante 1, não sei, né Provavelmente não, em quantidade de cartas Mas em relação a ser a primeira liga Talvez sim, mas vai que, mano Possibilidade de vir lendária tem E vai que hoje eu tô cagado mas eu já tô cagado e ganho uma lendária aí de graça, né? No primeiro wallzinho da guerra de clãs que eu vou abrir aqui nesse canal. Seguinte, mano, já estamos aqui dentro do Clash e olha só. O layout é bem parecido com quando você finaliza a temporada. No push normal ali vem o um baú da estratégia. É bem parecido, né? Na verdade eu já imaginava que seria. E a gente ficou em todas, todas as batalhas em primeiro lugar. Se desse tempo para fazer mais uma e a gente ficasse em primeiro lugar, a gente ia conseguir pegar, né? Eu acho que a liga... Prata, se eu não me engano a próxima da bronze vem é prata, é, é, faz sentido isso Mas enfim, mantemos aqui esse baúzinho da liga de bronze, provavelmente não vai vir muita coisa Mas vamos abrir aqui, porque é o meu primeiro baú e olha que animação, show! É sério, mano, que bonito que ficou esse baú aqui, achei muito legal ali, as bordas cromadas de ouro ali, muito top, 1890 de ouro, legal, é um oirinho bacana aqui, né, pra liga bronze, como eu falei pra vocês, esse baú vai ter vários níveis aí, várias ligas e conforme a gente vai subindo de liga, a gente vai subindo a nossa premiação, isso é muito legal, beleza, o primeiro foi já torre de bombas, vamos que vamos aqui Ariete de batalha, 15 ariate de batalha legal, bacana vamos ver aqui flechas, bastante flechas 209, eu não queria muito porque a flechas a partir do nível 11 já não faz tanta diferença assim, beleza, não vai vir lendária, mas ganhamos aqui cura, ruim, ruim demais e vamos ver qual que vai ser a épica, x besta <risos> tá, eu mesmo não sabendo usar tanto ela assim, eu gosto. O baúzinho VMM Churuca. A única coisa que eu gostei pra valer foi o ouro e o ariete de batalha. Mas tá valendo, como eu falei pra vocês foi o primeiro baúzinho aqui né da, da Liga Bronze, mano. Imagina mano, quando a gente conseguir pegar, sei lá, ó, Liga Prata, tem Liga Ouro aqui, ó Mano, olha, Liga Lendária, muito legal esse aqui, provavelmente vai vir muita coisa boa, né, nesses próximos baús, nessas próximas temporadas Isso é claro, se a gente conseguir bastante troféu, uma boa pontuação e isso é a cada duas semanas, então é muito legal, mano É tempo curto, né, pelo menos eu acho que é a cada duas semanas, se eu não me engano, foi essa notícia que acabou chegando no meu ouvido Eu tava aqui pensando, mano, eu não ganhei lendária no vídeo de hoje, faz tempo que eu não ganhei nenhuma lendária que tal nós comprarmos uma lendária? <risos> é sério, aqui no Clash eu recebi essa oferta aqui, ó. Não é a oferta da Guerra de Clãs, mas sim o combo da Montanha do Porco. Vem um baú do Rei lendário e mais 50 mil de ouro por 33 reais. Arredondando aqui. Eu acho que vale a pena porque 50 mil de ouro vai me ajudar pra caramba e o baú do Rei lendário aqui também vai vir uma lendária garantida e vai vir outras cartas e mais um pouco de ouro. Então eu acho que vale a pena. Eu quero muito comprar essa promoção aqui, galera. Eu quero muito, principalmente o por causa do ouro, porque ouro é uma das coisas que mais Falta aqui pra mim dentro do jogo Eu acho que eu vou comprar, não sei, tô pensando Comenta aqui embaixo o que vocês acham Sinceramente, eu acho meia carinha, mas essa aqui É baratinha, então a gente vai comprar, mano Mas antes de finalizar a compra aqui Antes de começar, na verdade, iniciar Eu espero que você já tenha dado like aqui embaixo Se não deu ainda, desce aqui embaixo Deixa o like, se inscreve no canal, também se você não For inscrito ainda, é nóis, mano Deixa o likeão aí, da hora, hein Beleza, galera, pagamento concluído aqui, mano Opa, o que que deu aqui no celular? O celular visitou? Ops, calma aí, Espero que não tenha ferrado. Beleza, o do rei lendário aqui abrindo 4 mil de ouro. Ô, oh, delícia, agora eu fiquei com bastante ouro, mano. 70 mil, não é tanta coisa assim, mas já dá pra brincar aqui dentro do Clash. Já vai dar pra upar algumas coisinhas. Beleza, golem de gelo ou ariete de batalha. Eu vou pegar o ariete porque eu uso mais e também já tá mais perto de upar. Mesmo não estando perto, entende? Beleza, eu vou pegar fornalha aqui para WhatsApp, pelo amor de Deus. Aqui eu vou escolher, mano, a Tesla porque eu uso mais Tesla do que canhão. Por incrível que pareça. Aqui eu vou escolher a Horda de Servos, porque eu também uso mais. E vamos ver, Mini Peca ou Mosquiteira. Aqui já vem uma cartinha que eu fico meio assim indeciso. Eu vou pegar a Mosquiteira, porque além de eu conseguir colocar ela em mais decks, eu acho que. Ela... Eu acho não, ela tá mais perto do pai. Então eu vou pegar ela aqui, vai valer a pena. É, executor ou bebê dragão. Ai, mano do céu. Agora eu fiquei meio assim. Agora eu juro pra vocês que eu fiquei meio, meio insativo. O Bebê Dragão atualmente eu tô usando pra caramba por causa do Tornado e ele, mas o Executor também dá pra usar com o Tornado, né? Enfim, mas o deck que eu estou usando especificamente, que é o deck de Golden Double Prince, é o Bebê Dragão. Mano, aqui tá um... Olha, eu tô muito indeciso, muito indeciso mesmo. Mas eu vou pegar o Executor... Não, vou pegar o Bebê Dragão. Vou pegar o Bebê Dragão mesmo, me julguem, mas ele já vai quase pro nível 6 aí, faltam pouquíssimas cartas. E vamos ver que lendário que vai vir esse negócio hoje. Sparkle princesinha Tá, tá Não foi o melhor dos baús mas enfim, não podemos esquecer que estamos com 70 mil de ouro na conta Eu peguei a princesinha, ela vai pro nível 3, mas vai demorar pra caramba Mas eu prefiro ainda assim a princesinha do que o Spark, beleza? Bom, mano, compras realizadas com sucesso Conseguimos aqui abrir o baúzinho do clã Não veio nada que preste Também abrimos aqui o baúzinho, né, comprado, na verdade Baú do Relendário, também não veio muita coisa boa Mas veio, o mosqueteiro ali tá valendo E o bom é que a gente tá com 70k de ouro agora Seguinte, turma, obviamente a gente vai jogar com o nosso deck aqui de Double Prince na parada, mano Vamos puxar a Primeira partida aqui e ver o que a gente consegue fazer em vídeo ao vivo. Estamos jogando contra um cara que tá com a boquinha assim, ó. Então vamos, <risos> tá tranquilo. Nível 12. Eu já desci um pouco de troféu aqui, mano. Porque não tá fácil, tá ligado? Não tá fácil. A sorte, digamos que a sorte não está cooperando, né? Ultimamente tá meio tenso sub troféu. Mas tranquilo, né? Beleza, ali? Tranquilo, tranquilo. Beleza, você já deu aquele daninho maroto, né? Na verdade, não foi um dano muito maroto assim, não. Não foi grandes coisas, e eu tô achando estranho, nível 10, Goblinzinho, que estranho, cara, tranquilo E a gente começou com uma mão bem zoada, por sinal, por quê? Por que que eu digo isso? Porque, mano, calma, porque, cara, coletor de lixo elixir... ai, cara tem, tem... não, o cara tem relâmpago, não podia ter relâmpago não podia ter relâmpago. Agora não, querido. Agora não. Pelo amor de Deus, tá achando que eu sou trouxa? Achando que eu sou trouxa, bicho. Vai ser um pouquinho complicado, porque sem assim, coletor de elixir aqui nessa parada, vai ser tenso. Mas beleza, bora puxar esse corredor aqui. Tranquilo, tomara que dê tempo. Deu tempo, puxamos, beleza? Da hora. Conseguimos aqui puxar, né? Ativar a torre do rei. E isso já vai dar uma vantagemzinha pra gente, já que nós não conseguimos botar o nosso coletor de elixir em campo. Que isso é bem ruim, mano. Isso é triste. Como eu queria botar o meu coletorzinho em campo? Mais tranquilo, bora vir aqui de golemzão aqui de trás Já que o cara não vai deixar de jeito nenhum colocar coletor Ai, ai, peca, peca não, peca não, tudo menos peca Eu não queria jogar com um cara que, que, que jogasse com peca hoje Eu não queria, hoje não, mano, hoje não era pra ser esse dia Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza pura, tranquilo Bora fazer isso aqui, aqui, bora fazer isso aqui, aqui Bora tacar um zapizito aqui Tranquilo Beleza, se a gente conseguir matar Mano, eu, eu, eu acho que por nada não dá tão ruim Beleza, beleza Se chegar agora vai ser bom Ai, mano, que cartinha filha da égua Filha de uma égua Chega, chega, pelo amor de Deus Ai, ele ciclou O queridinho ciclou, bicho O queridinho tá ciclador Tá ciclador, tá ciclador, ciclador Calma aí, calma aí, calma aí Beleza Bora fazer isso aqui, aqui ó tacar isso aqui, aqui. só para nós defendermos toda essa parada E eu vou... Pegar aqui, mano E puxar Todo mundo Tacar um zapzinho Beleza Talvez Nossa, mano O problema é que ele tem muita cartinha de distração, tá ligado? Golem de gelo E ele não vai deixar a gente chegar nessa torre nunca Nunca Nunca Mas vamos tentar ao máximo aqui Se esforçar pra caramba E o problema é que ele tem, né A cartinha ali mais chata do universo Que eu vou tacar meu golemzão agora Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Beleza Tacou o corredorzão dele aqui, ó Já puxa aqui pro meio Beleza, beleza, beleza, beleza Levando surra Ali do, da minha torre Tranquilo, vamos tentar defender isso aqui Beleza, mano Tranquilo, tranquilo Tranquilo, beleza Tá aqui errado essa carta, não era pra ter tacado aqui Mas tranquilo, eu vou fazer o seguinte Agora, vou puxar todo mundo Pra cá, ó. ah, era pra vir um Goblin com dardo Também, mas não foi Beleza, conseguimos dar um daninho, um daninho Legal pra caramba, afinal meu, calma aí, agora tem que ser esperto aqui, tem que ser ligeiro Beleza Beleza, zapzinho aqui É, o cara tá, tá jogando bem aqui pra caramba Na verdade, e eu vou puxar todo mundo pra cá, ó. Beleza, vem, vem, vem, vem pra, cá, vem pra cá, vem pra cá, vem, pra cá Mano, eu preciso chegar na torre desse cara Mas essas cartas de extração são muito chatas Pelo amor de Deus, deixa eu chegar, deixa eu chegar Deixa eu chegar, pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus, cara. Eu só preciso dar um daninho. Mais mais um, um hit. Mais um hit. Uhul! Uhul! Conseguiu aqui ganhar do nível 12. O cara não tava com as cartas tão bem empadas assim, né? Tava ali com o, a pega dele nível 5. Sei lá se ele tava testando um deck ou não. Mas conseguimos. Foi suado? Foi sofrido? Mas deu certo. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Não esquece, mano, de tupir de like aqui embaixo. De se inscrever no canal também. Se você não for inscrito, cara, aproveita e passa no meu Instagram. Arroba Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Passa lá, tamo junto, é nóis, um beijo imenso no coração de cada um e valeu!